Já pensou você ficar com a Alan? Lucas louco, oi! Tem microfone? Eu nem esqueço que eu tô do Lucas louco? Pô, aí é treta cair com os caras que não falam, velho Dá é até uma tristeza Pensava que ele já não jogava Ah, é, tipo, sei lá... Bom, vai ser basicamente um solo do... Mano, fica vivo A gente se encontra nessa vida, velho Alguma hora Nesse jogo Eu tô bem aqui, mano Vou falando pra você como é que eu tô indo E você vai ouvindo, porque você não fala, né? Uau Lucas tá aqui, velho. What the fuck? Hum. Bora, Luquinhas, fica vivo, mano. Velho, não vi que você tava aqui. Tem cara pra lá, toma cuidado, mano. Se você tiver cura, me dá. Ah, você também precisa. Eu não tenho, eu não tenho cura nenhuma. É um real Royal, joga. Real Royal, joguei já algumas vezes, mas não joguei tanto, mas jogo, acho legal. Acho divertido, mas prefiro o Fortnite. Cuidado aí, cara. Tem gente chegando aí perto de você. Você ainda tá aí, velho? Vamos lá. Eles estão lá, eles estão pra lá. Não cara, em quem você tá atirando? O cara se é um bot, sei lá eu Essa arma é muito gostosinha, velho. Já vem, agora vai demorar. Eu estou preparado. Tudo bem, você me avisou, eu estou preparado. Volte quando puder. E aí, Lucas louco. Qual é, mano? Tá bem, mano? Fala aí, velho. Fala comigo, bebê. O que tá acontecendo? Tu quer um fogos? Toma. Isso, ele brilha. ele brilha, ele é bonito. E aí? Você é um bot? Se você for um bot, faz assim. Pra cima e pra baixo. Quer dizer, se você não for um bot, faz assim. É. Eu acho que ele é um bot. Ele só vai me seguir, me seguir. Odeio a epic colocando bots. No banheiro não era tá dura? É, eu vi uma ali depois também, peguei. E go from aqui? Entra aí, mano, rapidão Sério, entra Não, entra, entra mais Aqui Não, entra aqui, ó Vem cá Isso, aaaah Seu chato Pronto, dois baús ali Ele anda devagarzinho <risos> É então, mano Ele é um bote, certeza, velho Meu amigo bot Meu amigo bot Quem conhece essa é Mito, velho Chocolate de novo não Tem uns cookies aqui, mas não é muito não É um cookie aberto da live passada, tá ligado? <risos> tá meio... murcho até, que eu deixei fora da geladeira Construções ali... o tiros, outros tiros, amigo! Vamos! Cuidado, amigo, inimigos Vai pra onde, amigo, pulando assim, desse jeito? Relaxa, eu vou conseguir essa vitória pra nós, Lucas Louco Toma aqui, mano Vem cá, meu bote favorito Toma, usa essas bandagens, meu bote favorito Vai, usa isso Usa agora Toma cuidado Eu vou te proteger, cara, fica tranquilo Usa todas, usa todas, isso Usa todas, isso, eu vou cuidar de você Ninguém mais vai zombar de você, eu prometo Eu vou cuidar de você, amigo Calma, eu vou te tirar daí, velho. Relaxa. Vou te tirar daí. Vem, mano. Vem, mano. Você tá livre. Vem. Vamos. Pega essas madeiras aqui, mesmo que você não vai usar. É meu bot, gente. É meu bot de estimação. Eu e meu bot passeando por essa cidade maravilhosa. Eu tenho vingança de destruir os chocolates Manda eles as ataduras, é então Ele usou, ele usou, ainda bem Conseguimos fazer com que ele usasse as ataduras, pelo menos Tô ouvindo o tiro, meu bot Tô ouvindo o tiro A live já tá acabando? Muito provavelmente, velho 3 horas e 20 já de live Kutan também cansa. Vem bot, se você apertar o SHIFT No teclado, você corre você vai ficar mais perto de mim. Eu tenho certeza que ele é um bot, ele não pode não ser um bot. Já vou abrindo o Discord aqui, muito bem, muito bem. Depois da live eu, opa, eu não fechei isso aqui, perigoso. Depois da live eu dou uma colada sempre lá no nosso Discord do apartamento, do canal lá e. A gente troca uma ideia, mano. Nossa, que And where we go from here? Sou do mal, moleque. Vou destruir o chocolate que eu odeio. Ô oh, louco, mano, eu amo chocolate, não faz isso comigo. Como que você tá, meu bot? Vem cá! Vem cá, que pai tem coisa pra te dar. Tô, vem cá. Usa isso. Pega! Pega! Isso, usa agora! Clica! Muito bem! Muito bem! Isso! Vou trazer o outro pra você também. Na verdade, eu vou ficar com ele porque talvez eu precise. Mas você tá ótimo assim. Bora, vamos lá, mano. A gente consegue, eu confio. Eu confio nessa amizade. Eu confio nessa amizade. Eu tô rindo horrores. Eu confio nessa amizade, mano. Só vamos. A gente consegue vencer, velho. Com seu apoio eu consigo tudo, cara Quer saber uma coisa? Vem cá, vem cá Tô indo aí até você, fica calmo Fica calmo Olha aqui Calma, você não vai conseguir, entendeu, ó Usa isso aqui primeiro, ó Pega, isso Tá vendo, ó, não dá pra pular aqui Não adianta tentar mais vezes tem que construir se você quiser Muito bem, muito bem Cuidado que tem gente aqui meu, meu bot BORA MEU bote, Eu não vou deixar ninguém ganhar da gente Essa amizade vai prevalecer por anos velho Eu tô dizendo, eu e meu bot pra sempre velho EU E O MEU BOTE PRA SEMPRE Qual o teu chocolate preferido? Não sei hoje em dia cara já tive o... Cadê aquele? Eu tinha visto o um mini shield, velho. Eu tinha visto o mini shield. Será que tá do outro lado? Provavelmente. Eu boto fé nessa win. Eu também, mano. Pô, esse cara aqui é mó bom, velho. Ah, não sei onde foi pra aquele mini. Será que ele pegou, velho? você pegou algum mini, aquele escudinho azul pequeno, não preciso mais, tá tudo bem gosto tão forte que achei ruim. Qual gosto? O menino tá lá na, na frente. Eu não achei, velho. Ah, já usou isso aqui também. Akutama, ah, voltei, meu bro. Salve, salve, Arturzinho. Tamo junto, muito obrigado. Obrigado por estar tá aí com a gente mais uma vez de volta. Mano, já chega deixando aquele seu likezinho, tá ligado? E pra você e outras pessoas que chegaram agora também. Vamos, meu bot. Vem, vamos. MEU BOTE! Cara, a gente tem que correr muito, MEU BOTE! CORRE! Ah, os meninos estão ali. <risos> muito bem cara, você ainda quase matou ele. Eu roubei sua kill, desculpa. Meu, tem live amanhã, meu. Muito provavelmente, meu. Se tudo correr bem... Não! NÃO! NÃO NÃO NÃO NÃO! Não! Eu não vou poder te salvar, cara. Não vai ter como. Ah, não! Não! Eu falhei! Eu falhei! Eu ainda vou ganhar essa vitória pra gente, cara. Ganhar essa vitória. Vou ganhar essa partida, cara. Fica tranquilo. Eu vou te dar essa win, velho. Eu prometo. Mano, eu... Eu tenho que... What the fuck foi essa demora? Eu prometo, Lucas, meu bote, que eu vou trazer essa vitória pra gente, cara. Eu tentarei o meu máximo, eu prometo. De onde eu tomei aquele tiro? O Ainda bem que eu tenho essa fogueira que eu peguei dele agora. <risos> Ai, não, ele quitou ah! Ele não acreditou em mim Se ele não acredita em mim, por que que eu vou jogar? Eu só queria ganhar essa pra ele, velho Eu não tenho mais incentivo nenhum agora, mano Não tenho mais incentivo nenhum Odeio chocolate Chocolate é lindo, cara É muito difícil acertar essa arma assim, velho. Eu achei que eu ia cair em cima de uma árvore de novo. O deles o que me esperando? Eles estão pegando pedra ali dentro. Não sei dizer o que eles estão fazendo. Mas eu preciso pegar esse high aqui. Bom, alguém me atirou de Sniper de lá, então Você pode tomar mais do que... 25 de dano, por favor Todas as vezes que eu atirei nesse cara, ele tomou literalmente 25 de dano, velho Eu e um duo. Nossa, eu sou um lixo. Eu não sabia que só faltava você. Fazer isso é muito OP, velho. E fica muito style também. Eu trouxe a vitória pro meu bot. Mas o meu bot não ficou na partida, tá ligado, velho? Pô, aí eu fico triste. Aí é pra me deixar tristão, velho.